Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. E o nosso convidado de hoje é Samuel Pessoa, que é chefe de pesquisa econômica da Julius Baer Family Office. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Denise. Bom dia, Zé Márcio. Prazer estar aqui com vocês. Joia, super bom dia para você também. Zé, seguinte, olha, vou passar a bola para você e volto só lá no finalzinho, mas já vou te contando que... Na aqui nos bastidores, eu estava batendo papo com o Samuel, ele já me falou mais ou menos o que está preocupando a ele. Questão fiscal, exterior e também as chuvas. Eu passo a bola, você toca o barco aí. Ok, bom dia, bom dia a todos, bom dia Samuel, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui conosco, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre essas suas preocupações e as minhas, tá certo? Que em parte são similares às suas, mas não são totalmente como as suas. Então vamos começar, Eu vou te passar a palavra, vamos falar um pouquinho é, como é que você está vendo o cenário aí, quais são as suas grandes preocupações, mas como é que você está vendo o cenário para 2022, principalmente, mas também para 2021. Zé, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar qual era o meu cenário há um mês atrás, antes desse agravamento do cenário doméstico, e até também antes de novas rodadas do agravamento desse choque de logística em matérias-primas internacional, é, e, e o que que mudou de lá para cá. Eu tinha um cenário há um mês atrás, que era o seguinte: a inflação terminava esse ano a 9,9 e meio. O Focus no final desse ano apontaria inflação para o ano que vem de 4,5, a economia é a crescer 5, e deixaria, portanto, um carrego de 1. Aí para o ano que vem, meu cenário era de um crescimento de 2. Baseado em que esse crescimento de 2? Um carrego de 1, meio mais ou menos de ainda ganhos de reabertura da economia, principalmente no setor de serviços. E eu vejo, isto eu ainda vejo, um ano forte para o investimento dos governos estaduais. Esse é um ponto que me parece que não tem sido muito notado. Quando a gente olha a receita de ICMS, acumulado em janeiro, outubro desse ano, contra janeiro, outubro de 2019, portanto, antes da crise, já deflacionado pelo IPCA, está rodando a 16%. E os salários dos servidores ficaram relativamente contidos, então... Os governos estaduais eles estão com caixa alto e deve ter um ganho de investimento grande. O governo de São Paulo anunciou quase, sei lá, uns 50 bi de investimento em 24 meses, concentrado mais no ano que vem. Você começa a somar, não é impossível você imaginar um impulso fiscal vindo pelo investimento público, supondo um multiplicador de um e de alguma coisa de 1% do PIB. Então, somando tudo, dava 2,5% de crescimento, um de carrego, meio de reabertura, um de impulso fiscal, vindo dos investimentos públicos. E a política monetária, no meu entender, ela contrairia dois pontos percentuais no juro. Qual era a conta que eu fazia? No final desse ano, a Focus apontaria 4,5%, o Banco Central ia subir juros até 9,5%, 9,5% com 4,5% dá 5% de juro real, medida de todo mundo neutro em torno de 3%, então teríamos 2% de contração monetária, os 2% de contração monetária tira mais ou menos meio ponto de crescimento do PIB fecharia um PIB em dois, com inflação a 4,5% e uma Selic a 9,5%. Esse era o meu cenário há um mês atrás, esse cenário piorou porque a inflação ela não só vai terminar um ano em 10%, mas provavelmente ela continua subindo em janeiro, fevereiro do ano que vem. O pico e o início da queda dela vai ficar um pouco. Vai ficar para o primeiro em algum momento do primeiro tri do ano que vem. Então, o Banco Central vai ter que fazer uma contração monetária maior. Acho que a Selic vai até uns 11,5. O crescimento esse ano, dados os problemas que aconteceram no Brasil, no meu entender, com a quebra do teto, ou como você chama, subir pé direito do teto, que foi feita com a aprovação da PEC dos precatórios em dois turnos na Câmara e agora está sendo avaliado pelo Senado, isso gerou queda da Bolsa, gerou subida da curva de juros e gerou, gerou alguma desvalorização cambial. Tudo isso pressiona a inflação e reduz o crescimento econômico. A gente já está vendo, mesmo em outubro, né, os, os dados de setembro da PMS, a gente já viu que essa com, esse processo orçamentário já está batendo em atividade, está batendo bem rápido. Então, o PIB talvez não feche em 5, feche em quatro e 4,7. O carregamento vai ser um pouco maior, menor. desculpe. A política monetária vai ter que ser um pouco contracionista. Então, o que eu achava que era um crescimento de 2, está ficando mais com cara de 1. Um. Mas eu ainda tenho dificuldade de imaginar um crescimento negativo para o ano que vem. Eu não enxergo um cenário tão ruim assim, porque tem outras forças que vão na direção contrária. Acho que a grande dúvida, uma grande, acho que a questão da pec dos precatórios já está absorvida. Acho que no fim do dia, o frigir dos ovos, o Senado vai aprovar. Acho que impressão que eu tenho. Mas a gente tem esse choque de logística, matérias primas e alguns insumos importantes como chips, falta da produção desses choques, que no meu entender é a força maior que motivou esses choques todos foi essa subida da demanda de bens de consumo em vez de serviços, esse choque está se alongando mais do que se imaginava, a profundidade dele também está grande, então a gente não sabe o estrago que isso ainda vai causar na atividade na economia mundial e no Brasil, e tem o problema das chuvas. É, choveu bem em outubro, a gente sabe, parece que está chovendo bem em novembro, mas tem algumas pessoas que dizem que as previsões sugerem que vai ter El Ninha esse ano. Esses dois meses mais chuvosos, outubro e novembro, seria uma, um refresco que logo seria revertido a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março do ano que vem, quando El o El Ninha, que é aquele esfriamento das águas do Pacífico que reduz chuva no centro-oeste e sudeste brasileiro, atuaria. Então, é, essa é uma questão, uma dúvida que a gente tem para atividade do ano que vem. É assim que eu assim estou vendo, Zé. É, o nosso cenário é parecido com isso, né, quer dizer, na verdade, começando do final para o começo, quer dizer, invertendo a sua trajetória, quer dizer, a gente tem uma empresa de energia aqui é, no grupo Genial e eles estavam bastante preocupados lá em setembro, realmente lá em setembro os, os reservatórios estavam muito baixos, eles estavam muito preocupados. A gente tem uma reunião quinzenal com eles, de 15 em 15 dias. O meu grupo aqui de economistas se reúne lá com o pessoal lá da energia e a gente passa duas horas discutindo, e, e, e essa previsão de clima é, é, é, é um pouquinho melhor só que a previsão, previsão de economista, tá certo? Erra 99% das vezes, tá certo? Então, a gente erra 99% das vezes, eles erram 98%. Então, é mais ou menos isso. Lá, lá em setembro, tava, eles estavam muito preocupados, tá certo? Com o, com o comportamento, quer dizer, com a seca, é, os de laboratório estavam muito baixos, estavam chegando em nível próximo a 10% de armazenamento de água, que era muito baixo, mas com essas chuvas aí de outubro, e a previsão era de que não ia ter chuva, exatamente por causa do El Ninha, esses fenômenos... É meteorológicos aí, mas é, ao contrário do, da expectativa, quer dizer, outubro choveu muito mais do que a média histórica, novembro está chovendo mais do que a média, a média histórica, e a, as previsões melhoraram muito é, para a questão climática, certo? Dizer, segundo eles, a probabilidade de você ter é, é, algum é, racionamento de energia hoje é muito baixa, tá certo? Só uma, uma, uma reversão muito importante aí no, na, na, na trajetória poderia levar a isso, que o problema é preço. Não é racionamento, porque realmente o que vai afetar, segundo eles, o que pode afetar é preço de energia, tá certo? Tanto para baixo quanto para cima. Se chover muito, pode ser para baixo. Se chover pouco, pode ser para cima, tá certo? Mas, quer dizer, a probabilidade de você ter racionamento diminuiu muito, tanto em 2021 quanto em 2022. Mas a expectativa deles é que você mantenha. É, as tarifas em, nível, em níveis elevados ainda durante todo o ano de 2022, muito provavelmente, independentemente da situação das chuvas. A única coisa, o risco aqui é que no período chuvoso, tá certo, tenha muito menos chuva do que a média histórica. Segundo eles, esse é o ponto. Então, a gente está um pouco mais otimista no que se refere a essa questão do clima. Agora, realmente, o grande problema, a gente tinha um cenário aqui em que era baseado em três pilares importantes. Um primeiro pilar era o teto do gasto. Nossa avaliação era que o teto seria integralmente respeitado ao longo de 2022, tá certo? O segundo pilar era a volta é, é, da economia com o fim da pandemia, com a melhora substancial no comportamento da pandemia, que a nossa ideia era que é ainda, quer dizer, que... É, a volta vai ser muito forte, vai ser uma euforia. Eu tenho dito que a volta vai ser uma euforia. Na verdade, já está começando a ser. Quando você olha as pessoas na rua, nos bares, nos restaurantes e tal, você vê uma sensação de bem-estar melhorando muito e a nossa avaliação é que isso vai aumentar ainda mais, tá certo? Ao longo dos próximos meses. E o terceiro pilar é o pilar do investimento não só do investimento dos estados, mas dos estados, mas o investimento privado, né? Quer dizer, os leilões de infraestrutura estão vindo com muita demanda, os ajos estão sendo muito importantes. É, o governo está conseguindo é, faz, é, leiloar as concessões bastante bem, tá certo? Quer dizer, não teve nenhum é, leilão é, ruim até agora. Que é do começo, que isso desde o começo desse ano que está sendo assim, o primeiro trimestre já foi foi o segundo trimestre também. A gente tem um... Então, a nossa avaliação é que esse pilar também é um pilar que vai continuar positivo. Desses três pilares, o pilar do, do teto foi, é, é, não sei se quebrado ou se foi é, seriamente danificado quer dizer, eu acho que talvez a palavra correta seja essa, tá certo? E isso gerou, uma, quer dizer, uma pressão aí sobre a taxa de câmbio, os juros, quer dizer, que vai afetar a atividade. Então, desse ponto de vista, que é o nosso nosso cenário que era um cenário de crescimento de 5,4% esse ano, e crescimento de mais de 2,5% o ano que vem, tá certo, com essa questão do, do, do, do, do pilar aí do teto, tá certo? É, a gente reavaliou esse cenário. Estamos ainda com um cenário de crescimento de 5% em 2020. 21% e de, zero, e de 1% em 2022. Esse cenário de crescimento de 2022 está fundamentalmente baseado na volta do setor serviços devido à melhora na pandemia. É, eu, eu tenho citado muito o último livro do Rui Castro, não sei se você chegou a ler, que é Metrópole à Beira-Mar, que trata do Rio de Janeiro depois da gripe espanhola e é, uma, é, é é espetacular. O livro é muito bom, tá certo e é uma, é uma coincidência. esse livro foi publicado em 2019 e o primeiro capítulo é sobre a gripe espanhola no Rio de Janeiro. e o resto do livro é a volta depois da gripe espanhola no Rio de Janeiro, tá certo E a volta é uma euforia. É espetacular. E é verdade no mundo inteiro. Depois eu fui ler, tá certo? A década de 20 foi uma década muito impressionante, é, basicamente, no mundo inteiro. E a minha avaliação é que vai ser parecida agora, tá certo? Nós vamos ter aí. Vários trimestres e já está começando. A gente começar. Se você olhar, eu tenho visto, tenho acompanhado o mercado de trabalho. É, a aceleração do mercado, da geração de postos de trabalho no Brasil é muito impressionante. No começo do ano, no primeiro trimestre, a PNAD estava dando uma destruição de 750 mil postos de trabalho no primeiro trimestre desse ano. No segundo. No, no, no trimestre que acabou em março, no trimestre que acabou em abril, você teve uma destruição de 87 mil postos de trabalho, no trimestre que acabou em maio, você teve uma criação de 2 milhões e 100 mil postos de trabalho, no trimestre que acabou em junho, você criou 3 milhões e 100 mil postos de trabalho, no trimestre que acabou em julho, você criou 3 milhões e 500 mil postos de trabalho. Vamos ver o que vai acontecer no trimestre que acabou em agosto, tá certo? mas a aceleração... É muito importante e tem a ver com a melhora da pandemia, tá certo? As pessoas estão saindo mais de casa. É, tá. E tem uma coisa super interessante nesse negócio aí, que é o seguinte, Samuel: é, uma grande parte desse, de, dessa geração de postos de trabalho é no setor serviços, serviços ligados à família, onde você tem é, muito trabalho informal com renda, com salários relativamente mais baixos, que foi exatamente quem mais sofreu com a pandemia. Você está tendo a volta dessas pessoas ao mercado de trabalho, que é um sinal que é uma coisa boa, porque você provavelmente vai diminuir um pouco a desigualdade e a pobreza daqui até o final do ano e ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente tem um cenário parecido, nós estamos com uma taxa de crescimento do PIB em 2022 em 1%, tá é, mas... É, é, é, é bom ver, né? Quer dizer, essa coisa do teto é muito importante. Eu acho que, eu, eu na verdade, para ser sincero, eu esperava uma reação pior do mercado. A reação que o mercado está tendo me pareceu melhor do que a minha expectativa, tá certo? Mas então, vamos esperar um pouco. Nesse ponto, acho que a, eu não me surpreendi muito com a reação do mercado, porque eu avaliava que o mercado já tinha posto Muita ruindade nos preços. E aí eu olho isso principalmente no câmbio. Porque se a gente pegar a correlação histórica que existe entre câmbio e preço de commodities, o real tinha que estar hoje a quatro. Isso. Assim, não estou exagerando, não é? Não, pega a correlação. Eu não estou dizendo que commodities é o único determinante do câmbio. Tanto não é que o câmbio não está a quatro. Evidentemente, tem um monte de outros determinantes, mas o que eu estou dizendo assim. Olhando só a correlação histórica entre commodities e câmbio, o câmbio tinha que estar 4, e não a e 4. Não onde está. Então, por que, que não está 4? Entre outros motivos, porque a gente tem um problema fiscal estrutural que foi muito agravado pela epidemia. Então, a impressão que eu fiquei é que o mercado já colocou, lá no início do processo, muita ruindade. E por isso que não teve uma devolução tão grande, não teve um agravamento tão grande. Eu esperava, na verdade, se o teto sustentasse intacto, que a gente devolveria para uns e 5 5.2 o câmbio. A gente estava com a expectativa aqui um pouco mais otimista. A gente achava que pelos fundamentos da economia brasileira o câmbio devia a nossa conta, né? O câmbio devia estar lá em é, é, é, mar... Agosto, é, julho, agosto desse ano, que nossos cálculos aqui mostravam um câmbio em torno de 4,20, 4,30, tá só pelos fundamentos. A diferença. Ah, eu aqui, eu tenho exatamente esse número. A diferença era risco, que tinha a ver com risco fiscal, basicamente isso. Que efetivamente. É, é, é... Mas eu achava, a minha avaliação era que o, o, não estava tudo no preço. E pelo que a gente está vendo, tá certo? parece que já estava tudo mais ou menos no preço, porque é, a taxa de câmbio está voltando para os níveis de final de setembro, tá certo? antes da quebra do teto. Tá certo? Então, desse ponto de vista, você tem razão. Acho que é, é, uma grande parte do risco fiscal que da quebra do teto já estava no preço é, lá em setembro do, do, desse ano, tá certo? E acho que é por isso que a desvalorização não foi tão forte. Mas, de qualquer forma, quer dizer, a gente tem aí um problema na pressão inflacionária, né? Quer dizer, o. É, eu acho que o problema da inflação, Samuel, no mundo, não é só no Brasil, não menos no Brasil até, mais no mundo do que no Brasil, é políticas fiscais excessivamente expansionistas. Eu estou impressionado com o grau de expansionismo da política fiscal americana. Eu acho que o presidente Biden perdeu o controle sobre o processo. O que, é que você acha? Eu acho o seguinte... Zé, é, eu, eu não acho que essa inflação é resultado da política fiscal ainda, não. Eu acho que tem algum impacto, mas eu acho que o impacto mais forte que está pegando essa inflação é a mudança no mix de consumo na retomada em V a partir do segundo semestre do ano passado. Quer dizer, a economia mundial foi desligada no segundo trimestre pumba, tudo caiu exceção à China, que fora desligada no primeiro trimestre. O mundo desligou no segundo trimestre e o mundo religou a partir do terceiro trimestre do ano passado. E, quando ele religou, ele voltou em V forte, o mundo todo, o terceiro o quarto trimestre do ano passado, foi uma retomada em V muito forte da economia mundial. Essa retomada gerou um enorme desequilíbrio no mix de consumo. Serviços ficou lá embaixo, porque as pessoas continuaram quarentenadas. Então, a gente teve 18 meses de quarentena, 18 meses todo mundo preso dentro de casa. Ora, se fica 18 meses trancado dentro de casa, você compra mais televisão, porque você não vai mais ao cinema, você não vai mais ao teatro, você não vai ver jogo de futebol, você fica em casa fazendo Netflix. Então, tem mais televisão, mais computador, porque você fica trabalhando de casa, seus filhos ficam no, no ensino à distância... Você só come de casa, então você compra novos... Faz ginástica em casa, então você compra aparelho de ginástica é, ou bicicleta, ou você quer fugir do transporte coletivo, demanda mais carro, tem que fazer pequenas é, reformas dentro de casa. Quem mora em apartamento foi um tal de ficar ouvindo barulho de quebradeira de parede o tempo todo para readequar o espaço doméstico aos novos usos que são feitos dele, demanda por mobiliário e assim sucessivamente. É uma lista gigantesca. O que acontece, Zé, é que isto aconteceu literalmente no mundo todo. Não é fácil. Mas, Samuel, isso também tem a ver com uma política fiscal extremamente agressiva de todos os países enquanto você estava quarentenado. Os países fizeram o Brasil. Vamos pegar o caso do Brasil. Nós fizemos uma transferência de renda de 600 reais para 70 milhões de pessoas. É muito impressionante. Isso é, um, é uma foi é uma política fiscal super agressiva. Isso correspondeu a quase 8% do PIB do país. Perfeito. Tá Não, certo? Tá. É, que, é que é uma política é assim é uma política de sustentação é uma política que tem mais um caráter social né? Ela Tem uma dimensão é. social porque tem uma tem um, um, um impacto sobre a dívida pública, sobre o gasto público, inquestionável, mas a motivação dela não é ser uma política contracíclica para sustentar a demanda. A, a, a, a, a motivação dela é uma política que permite... Evitar a fome. Evitar fome. Então, não está claro para mim quanto que desta política fiscal é que gerou esse excesso de demanda. Porque esse excesso de demanda que eu tô falando, é um excesso de demanda por bens de consumo durável, que é que quem consome são mais as classes superiores. A gente sabe, tem estudos lá no no Jackson Hole, tem um paper que descobre que mostra isso, que mostra que o multiplicador fiscal das políticas fiscais feitas durante a pandemia foi muito baixo. E tem que ser muito baixo mesmo, porque a política foi feita para a pessoa ficar em casa sem trabalhar, para aquela pessoa que é pobre não precisar ir na rua, de qualquer jeito, tentar fazer alguma coisa. Então, é natural que a política teria um multiplicador fiscal baixo. E é, eu acho que tem documentação disso. É, evidentemente, você continuar com essa política, como foi o caso principalmente dos Estados Unidos, quando a vacinação já está avançada, aí começa a ter cada vez mais um multiplicador fiscal maior desse tipo de política e, por todos os lados, inclusive, reduzindo a oferta de trabalho e gerando uma pressão inflacionária por aí, contribuindo para a desorganização de algumas cadeias produtivas, inclusive, dificuldade de portos, de conseguir trabalhadores em horas extras e coisas assim. Mas não está claro para mim, Zé, acho que a gente vai ter que esperar um tempo se... Esse desequilíbrio setorial da demanda agregada que se observou na recuperação em V pós-parada da economia no segundo trimestre do ano passado, quanto que ele está ligado diretamente à política fiscal ou quanto ele ocorreria de qualquer forma dos estratos médios e mais ricos da sociedade usando suas poupanças para comprar os bens de consumo durável e readequar toda a sua vida a essa nova realidade nossa? Porque o que é muito importante, eu acho que a gente... Demorou para eu, pelo menos, demorei para perceber isso. A gente está num experimento, a gente está aprendendo, Zé Márcio, uma coisa que a gente esqueceu que a gente estudou lá atrás. Quando a gente estudou quem pela primeira vez, Marco, a gente estudava o um mundo fechado e a gente sempre pegava o livro e fazia aquela curva de oferta de oferta agregada positivamente inclinada no curto prazo. Mas a gente está acostumado a mais de uma década, duas décadas pelo menos, que a gente se acostumou no mundo aberto. O Brasil é uma pequena economia aberta. E aí, uma pequena economia aberta, principalmente para bens tradables, o ajuste é na exportação e na importação, o ajuste não é no preço. Acontece que houve um excesso de demanda por tradables no mundo todo. A gente não consegue importar de Marte ou de Vênus. A Terra é uma economia fechada. A gente está vivendo isso na pele, talvez pela primeira vez em inúmeras décadas. A gente está aprendendo o que é uma economia realmente fechada, aquela que a gente aprendia lá no nos livros textos de macro, 30 anos atrás. É, mas eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de que com essa coisa de ficar em casa, as cadeias produtivas foram destruídas. né? Ficar é Como você disse, ficar em casa um ano e meio, é, é, na hora da retomada, fica é extremamente difícil. O que a gente está vendo é gargalos na oferta a oferta não está respondendo a esse aumento de demanda que foi gerado pelas políticas fiscais. Eu acho que tem aí um ponto... Você vê o seguinte, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma, um, um, um aumento de preço de bens, do bens industriais muito acima da, da, da média histórica, tá certo? Dizer, a inflação, a inflação de, da indústria é muito impressionante. Tá certo? Tem 10% acumulado no ano, né? alguma coisa assim, acumulada. Exatamente, em é muito impressionante. um ano passado foi 1,5%. É, e serviços agora vai voltar, quer dizer, na verdade, a minha avaliação, esse é um, um outro ponto importante, né como é que está a política monetária no Brasil. Eu acho que a gente está é, é demorando muito para segurar a demanda por bens. Esse eu acho que é um ponto importante. Na verdade, o que eu acho que está acontecendo é que você está é, aumentando a demanda por serviço devido à abertura da economia, tá certo? mas ao mesmo tempo a redução da demanda por bens é muito lenta, porque a taxa de juros ainda é muito baixa. Na verdade, a taxa de juros real ainda é negativa. Tá certo? de curtíssimo prazo. Então, isso gera uma demanda por bens que é ainda muito alta, tá certo? se não diminui a inflação de bens. No final das contas, o Banco Central acaba correndo atrás de uma inflação que está sempre maior do que a taxa de juros. E isso me preocupa também, sabe, Samuel? Eu acho que nós temos aí uma, uma situação bem complicada do ponto de vista de inflação. Você tem choques exógenos e agora você tem pressão inflacionária vindo do excesso de demanda. Né? Quer dizer, não sei como é que você está vendo esse negócio aí. Não, eu acho que o banco central está correndo atrás e acho que ele vai aumentar o, o ritmo. Acho que na próxima reunião vai ser 200. Porque... É, ele continua porque atrás, ele, né? Porque ele está, ele está sendo, ele e todos nós, né? É, esse último dado de outubro me surpreendeu em 15 bips. O 15 já tinha surpreendido em 20 bips, o de outubro, o fechado, o mês fechado, surpreendeu em 0,15 pontos percentuais. Agora, nessa questão das cadeias, tem uma dúvida. Né? Tem um tema que é: eu entendo que as cadeias organizaram, a questão é saber quanto que a desorganização das cadeias é fruto da, da questão da epidemia, e quanto é fruto do excesso de demanda. Quando a gente olha movimento dos portos nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, eles rodaram a 20% acima do valor de 2019. Então, assim, a oferta conseguiu ajustar até 20% acima, depois não deu. Então, me parece que os gargalos apareceram, mas os gargalos apareceram na, na oferta, a desorganização da oferta apareceu depois que a oferta aumentou muito com relação ao padrão prévio da crise. Então, houve uma resposta da oferta, mas, a partir de um certo momento, ela não consegue responder mais. E aí tem aquele efeito, né, que tem um nome em inglês, é chicote, né, chicoteada, que é quando começa a faltar insumos, você desorganiza mesmo a oferta, porque as pessoas começam a pedir mais do que elas precisam para fazer estoque e todo mundo pensando com esta lógica você gera uma desorganização maior ainda na cadeia produtiva do que deveria desorganizar simplesmente pelo choque de demanda então o eu acho que o que liderou a desorganização foi o choque de demanda o choque de demanda veio mais do que os problemas da epidemia a oferta reagiu mas aí o choque de demanda foi tão intenso fruto dessa desse desequilíbrio setorial da estrutura de demanda na recuperação e V pós-quarentenas muito profundas, que aí começaram a aparecer esses problemas de desorganização da oferta. As pessoas começam a se precaver, pede mais do que precisa aí começa a faltar para todo mundo. E aí eu não sei, aí, aí eu não sei quanto tempo vai demorar para esse negócio se organizar de novo. É, esse negócio é interessante, essa coisa que você falou aí do keynesianismo, né? quer dizer, na verdade, desde Keynes, que, a economia, que a economista só sabe demanda. Né? Quer dizer, a gente passou muito tempo sem estudar a oferta, tá certo? A gente está quase que desde Keynes, que a nossa, o estudo da economia está concentrado do lado da demanda, como é que funciona, e a gente nunca teve preocupado com essa questão de como que a oferta vai reagir. Nos últimos sei lá, anos, quer dizer, é, você começou a pensar um pouco na questão da oferta, na coisa das reformas, né mas a oferta é sempre uma coisa de longo prazo. Não? Quer dizer, é, não é um assunto de curto prazo, é sempre um assunto de longo prazo. As reformas estruturais, a importância das reformas estruturais. É. Tá então, toda... a gente tem uma dinâmica da economia da oferta de curto prazo que saiu da teoria econômica. Saiu, ninguém mais Eu fala lembro, nada. Nos livros, textos, a gente chegava a estudar, lembra disso, alguns modelos de estoque, alguma claro. coisa, mas isso deixou, perdeu importância completamente. Temas de oferta são ligados à produtividade, é, melhor a vocação, educação, reformas no marco legal e institucional mas o manejo de curto prazo da oferta, essa questão desapareceu da economia. Então, é. que eu, eu vi esse problema, agora a gente está olhando para isso, né? É, e eu acabei baixando um paper que eu ainda não li de, de, de revista de, de engenharia. Então, é, porque caso, virou problema de engenharia. Né? Virou problema de engenharia. Agora, Samuel, você, como, é que, como é que você está vendo o cenário internacional? Você acha que. Quer dizer, que você está preocupado com a economia americana, com o problema de inflação nos Estados Unidos? Eu estou bastante preocupado, para falar a verdade, por isso que eu quero saber a sua opinião. Não, não eu estou tô, eu tô preocupado com o problema de inflação, já, já há algum tempo. É, é, eu, eu acho assim, eu, eu acho que é um choque. É, a minha visão mais geral de, de economia internacional e desta crise, é que essa crise, ela é muito diferente da crise de 2008 ou da nossa crise de 2014 e 2016. Aquelas duas, essas duas crises que eu mencionei agora, são o que eu chamo de crises endógenas. Erros de política econômica, de regulação, seguidos anos com mau investimento, má alocação, uma hora o ciclo econômico vira, cobra seu preço e você tem uma perda permanente de PIB. Se você pegar a crise de 2008, ela o nível do PIB americano é permanentemente 8 pontos percentuais abaixo. A crise teve... E Se fizer essa conta para o Brasil, vai dar a mesma coisa. Essa crise atual ela é uma crise exógena, ela é produzida por um vírus que apareceu, a gente desligou a economia e a gente vai religar. Então, o primeiro aspecto para mim importante é que as economias vão voltar a, traje... a trafegar e elas já estão voltando sobre a mesma tendência que vigorava antes. Eu Acho que vai ter alguns impactos de longo prazo, setor aéreo vai diminuir permanentemente, depois recupera, mas nunca vai voltar a tendência, porque o turismo corporativo vai cair permanentemente, o comércio presencial vai cair permanentemente em função de um aumento permanente do comércio é, eletrônico e a gente vai permanentemente usar mais teletrabalho, provavelmente a demanda por metros quadrados de escritório vai cair permanentemente. Mas essas mudanças permanentes, não me parece que elas vão gerar um dente, um impacto permanente no PIB agregado das economias. Então, as economias voltam para a tendência de longo prazo, os Estados Unidos está bem perto, se vocês pegarem a, as previsões de mercado da Bloomberg, no final do ano que vem, os Estados Unidos vai estar, tá, sei lá, meio ponto percentual abaixo da tendência. Todo mundo está voltando para a tendência prévia. Então, esse é o meu, meu diagnóstico básico. Eu olho o mercado de trabalho americano, eu tenho visto uma criação de emprego muito forte. E eu faço uma coisa, não sei o que você acha, Zé, mas você que é especialista do tema pode verificar se meu procedimento é correto. Eu acho o seguinte, em março e abril, perdeu-se na economia americana 20 milhões de empregos. Tem essa recuperação. Agora, na recuperação, eu não olho mais sério com ajuste sazonal. Eu acho que as, os parâmetros de sazonalidade eles perderam qualquer sentido quando você tem uma recuperação depois de explodir 20 milhões de emprego e você recupera de uma maneira totalmente desequilibrada. Então o que eu faço, eu to... olha a série sem ajuste sazonal da CS, da CPS, e para mim o emprego americano já voltou muito. Eu acho que mais um ano na na CS, mais 12 meses, 14 meses na CS, você volta com a população ocupada prévia e toda a tendência de crescimento que, demográfico que houve então. eu Acho que os Estados Unidos está muito... ...de normalizar o mercado de trabalho. E aí, portanto, tem essa questão, a inflação. O é, último dado da do CPI foi, foi, um, foi um show de horrores. Né? É. Assim, é, é, os núcleos estão tão pressionados quanto os brasileiros. Né? Você pega o núcleo da é. mediana e o núcleo de médias aparadas do CPI, média móvel trimestral anualizado, esse negócio está acima de sete, seis. Está uma coisa... É, quando, quando a meta é dois, né? Quando a meta é dois. Isso é óbvio. Então, é, eu não acho que o, o juro neutro na economia americana, que as pessoas acham, que o Fed acha, que é 0,5% real, que subiu eternamente em mente. Mas o efeito do choque é tão intenso e extenso no tempo que as expectativas e as inércias estão mudando. Então, quando o choque devolver, é possível que a inflação não volte para baixo. É possível que a gente descubra que temos uma inflação americana num patamar permanentemente mais alto. E aí o Fed vai ter que brigar contra isso durante um tempo. E aí, para brigar contra isso durante um tempo, ele vai ter que fazer uma contração na, na trajetória do PIB. Então, acho que esse é o medo meu. É, eu concordo com você. Eu tenho um cenário muito parecido com você né, sobre a economia americana, quer dizer, sobre a, a, o, a taxa de inflação nos Estados Unidos. Eu estou preocupado já há já algum tempo e eu acho que uma parte grande da inflação americana é permanente, não é transitória. Tem uma parte que é transitória, mas tem uma parte substancial que eu não sei te dizer exatamente quanto, tá certo, mas é, a sensação, quer dizer, quando você olha os dados, a, a, a parte do mercado de trabalho, a pressão sobre o mercado de trabalho, por exemplo, é muito forte. Tá certo? você já tem uma pressão muito forte sobre o mercado de trabalho hoje, não é daqui a um ano, é hoje, tá certo? e isso vai gerar uma pressão, está gerando uma, uma pressão inflacionária que é permanente, se você não acaba, você não reverte é de uma hora para outra, tá certo? então acho que esse é um ponto importante, a Denise está ali já com a cara feia dizendo que está na hora de acabar, <risos> Tá certo? <risos> Infelizmente, tá certo? Mas, Samuel, muito obrigado aí pela conversa, ótima conversa, muito boa mesmo. Temos um cenário parecido, você talvez eu esteja um pouquinho mais otimista que você, mas faz parte da vida. Tá certo? Denise, pode, pode assumir. Legal, super obrigado. Você está sempre otimista, o que é bom demais para a gente. Samuel, super obrigado. As portas estão sempre abertas para você. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Ótimo, Denise. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. É bom fim de semana a você e a todos. A você também. Obrigada. Um Agora a gente vai começar, vamos fazer tudo de novo, Que chegou seu cachorrinho. Gostei da presença dele ali. A gente vai ter que fazer mais meia hora de conversa só para ele aparecer. Ali. <risos> bom feriado. <risos> Obrigada, Tchau. gente. Um beijo. Tchau.